Olá, educadores! Sejam bem-vindos novamente à Unidade 3, Buscando Informações. Esse é o tema número 13, Buscando Informações Online. A gente vai trabalhar agora com o Google acadêmico para ser mais específico, tá certo? É, eu recomendo que os alunos, se você, é, caro professor ou bibliotecário escolar, puder, trabalhe com por gentileza utilizando a conta do Google, é, peça para criar, os meninos criarem a conta do Google se eles não tiverem. Se eles tiverem no celular, veja se eles têm com a senha, porque a gente vai trabalhar com a questão de armazenar essas informações que eles estão pesquisando e guardando. Né? O pendrive pode pegar um vírus, uma coisa ou outra, então tem uma parte que a gente vai desenvolver a questão é, do, do guardar a informação no Google Drive, tá certo? Então, já começa a inteirar os meninos, tem até um, um, um vídeo, um texto que eu falo sobre isso, sobre o Google Drive, mais à frente, então... Já começa a ter esses meninos. Google Drive é um armazenamento na nuvem, tipo um pendrive virtual, onde ele vai guardar essas informações e eles podem retomar a hora que quiser, né? até mesmo utilizando o próprio celular. Então, a gente vai trabalhar com o Google Acadêmico né? e ele vai mostrar né? como é que ele, eles podem buscar essas informações no Google Acadêmico. Tem até um texto falando sobre isso, um texto muito grande, por sinal, que são duas páginas, que eles vão trabalhar com o Google Acadêmico. E qual a ideia deles trabalharem com o Google Acadêmico? Eles compreenderem como funciona e verem, observarem, que no Google Acadêmico eles têm uma citação já vem pré-pronta. Cuidado, essas citações do Google Acadêmico têm que ser reanalisadas. E isso eu vou mostrar o decorrer do trabalho para vocês. Também vai ver alguns indicadores. Né? Por exemplo, se eu faço uma pesquisa sobre é, sucesso do cliente, tem alguns trabalhos, vem livros, vem artigos... Com duas mil, três mil citações. Então, esse é um livro de referência. Tem um que vem com poucas citações, tá? Se você já é doutor, mestre e é professor da educação básica, você pode ver, buscar, utilizar o Google, o Google Acadêmico, né? Para buscar é, os trabalhos que você desenvolveu, porque ele faz essa indexação. Eu produzi dois trabalhos, né? Que foram publicados no Eresim. né? E a partir do Eresim, é o Encontro Regional de Ciências da Informação. Eles foram publicados em uma revista, né? O Eressim, ele fez os anais nessa revista. E aí ele já, ele, o Google, o Google Acadêmico, eles já, ele já atribuiu esses trabalhos ao meu perfil. Então já ficou lá guardadinho, né? E é interessante os alunos terem esse acesso, né? uh, até porque eles podem no futuro ter o perfil do Google Acadêmico e muitos deles quando forem para a faculdade já ter, né? Alguns trabalhos atrelados às suas contas. Mostrar essa importância de utilizar o Google acadêmico e não o Google normal. Mostrar também que existe essa diferença. O Google normal é muito bom, é. Mas o Google acadêmico para pesquisa escolar é melhor ainda. Ah, como eu já falei, algumas funções, né, como a função minha biblioteca, onde o, o aluno ele pode salvar é, as pesquisas que ele fez, né? Ah, encontrei o um artigo de GASC. Pronto, cliquei, salvei. Quando eu quiser buscar, tá na minha, minha biblioteca. Minhas citações, né, que ele mostra, mostra algumas citações pré-prontas, segundo a ABNT, a MLA, a APA, que são tipos de referência de, de citação. Porém, tenho muito cuidado que ali não é referência para ser referência. Entenderam o que eu quis falar? Então... Por mais que lá tenha, ah, mas está na norma 6023 da ABNT, é na NBR 6023, eu vou utilizar como referência. Calma, ele dá um, uma referência. Não quer dizer que, que aquela referência seja completa, tá certo? Então, tem que ver nas normas da ABNT se elas estão completas. Pode ser, ah, Matheus, eu não sei fazer isso. Procura um bibliotecário. Tem sistemas online tipo Mor. Se eu não me engano, é da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele já faz isso, mas a gente faz, a gente utiliza o mó, mas também com uma certa cautela, tá? Porque é, as, as normas da ABNT, elas sempre mudam de forma, né? vira e roda, tem uma nova forma de citação, agora é itálico, agora não é mais itálico, agora é negrito, agora o negrito tá lá, em outro lugar, né? E a gente acaba um pouco se perdendo, porque realmente as normas da ABNT, elas vão se adequar, vão se adequando com o tempo. Então, tenha muito cuidado em relação a isso, mas você tem pelo menos uma ideia do que é uma, um, um tipo de referência, tá? E por fim, a gente vai trabalhar com uma questão de uma pesquisa mais avançada. Então, deixe os alunos nesse momento, utiliza a sala de informática, se não, utiliza o celular né, para desenvolver essa pesquisa mais avançada dentro do Google Acadêmico e ver quantas informações esses alunos eles conseguem retomar a partir dessa pesquisa avançada. O tema número 13 é só isso, né? bem simples, rápido e curto, e a gente se encontra no tema 14, que é um pouquinho mais puxado, que é sobre os tipos de pesquisa. Até lá!